Olá, como vai? Hoje vamos falar sobre os modificadores e determinantes de substantivos: os adjetivos, artigos, numerais e pronomes. Mas acho que antes vale a pena revisar rapidinho o que representa cada uma dessas classes gramaticais, certo? Bom, o substantivo é simples: ele tem uma função morfológica básica. É o substantivo que nomeia as coisas: casa, gato, médico, criança. Percebe! Alguns substantivos podem variar segundo o gênero. Gato, gata. Médico, médica. Outros não variam. Casa, criança. Os substantivos também podem sofrer flexão em função do número. Um médico, dois médicos. Um gato, dois gatos. Uma casa, duas casas. Uma criança, muitas crianças. E podem variar ainda em função do grau. Criança, criancinha. Casa, casarão. Nosso objetivo, porém, não é estudar o substantivo. E acredite, vale a pena estudá-lo direitinho. Mas o que a gente quer aqui é entender como o substantivo pode ser modificado e determinado pelo uso de adjetivos, artigos, numerais e pronomes. Então, vamos ver agora o que são todas essas classes gramaticais e como é que elas modificam ou determinam um substantivo. Vamos começar pelo adjetivo. O que é um adjetivo? É uma palavra que qualifica alguma coisa. Qualifica em termos de aparência ou aspecto, simpático, malhado, amassado. Qualifica em relação a uma qualidade, quente, amargo, fofo. Ou qualifica em função de um estado, quebrado, consertado, alugado. O adjetivo pode modificar o substantivo, atribuindo a esse substantivo uma característica. Por exemplo, casa alugada, gato malhado, médico simpático, criança fofa. Bom, eu disse que os substantivos podem ser flexionados pelo gênero, pelo número e pelo grau, certo? E os adjetivos? Vamos ver. Gato malhado, gata malhada, médico simpático, médica simpática. Hmm. Adjetivos também se flexionam pelo gênero e pelo número. Casas, alugadas, crianças, fofas. Pronto, adjetivos também se flexionam pelo número. Quanto ao grau, os adjetivos normalmente se classificam em comparativos e superlativos. Comparativos quando ajudam a comparar a característica atribuída a um substantivo. Vamos imaginar essa situação. Em um ano, as casas de uma mesma rua foram alugadas várias vezes. A casa amarela foi alugada duas vezes. A casa azul foi alugada três vezes. A casa rosa foi alugada só uma vez. E a casa branca foi alugada duas vezes também. Se quiséssemos nos referir só à casa branca, poderíamos afirmar que, comparativamente, a casa foi tão alugada quanto a amarela. Ou a casa foi menos alugada que a azul. Ou ainda, a casa foi mais alugada que a rosa. Mas tem uma outra forma de flexionar o grau do adjetivo. É usando o superlativo para reforçar as características atribuídas ao substantivo. Sabe aquele médico? É simpaticíssimo! E aquela criança? Ai, é tão fofinha! Esses são exemplos do superlativo absoluto, que também poderia ser descrito assim. Aquele médico é muito simpático. Aquela criança é muito fofa, muito é um advérbio de intensidade. E, quando um advérbio de intensidade se junta ao adjetivo, ele ajuda a flexionar o grau desse adjetivo. Outra forma de flexionar o adjetivo pelo grau é através do superlativo relativo. Nesse caso, a flexão se expressa em relação aos outros elementos. Por exemplo, a Casa Azul foi a mais alugada daquela rua. A casa rosa foi a menos alugada daquela rua. Nas frases, estamos apresentando as casas azul e rosa em relação às demais casas da rua, flexionando o adjetivo alugada em mais alugada, o que representa um superlativo relativo de superioridade, e em menos alugada, que representa um superlativo relativo de inferioridade. Então, Vimos que os adjetivos também podem ser flexionados pelo grau, certo? Às vezes, eles precisam de uma ajudazinha, mas variam de acordo com a necessidade e contribuem para melhorar a compreensão do que se quer dizer. Bem, bem, bem. Vimos que o adjetivo é um termo que modifica o substantivo e atribui a esse substantivo uma característica e que combina com o gênero, o número e o grau do substantivo. Depois do adjetivo, vamos ver o artigo. Um artigo é uma palavra que determina ou indetermina o ser a que está ligado. Ao determinar ou indeterminar esse ser, ou, no caso, o substantivo, o artigo age como modificador. Olha só: a casa, os gatos, um médico, umas crianças. A, as, o e os são artigos definidos. É aquela casa, são aqueles gatos. Um, uns, uma e umas são artigos indefinidos. Pode ser qualquer médico, podem ser quaisquer crianças. O artigo também pode ser combinado com preposições. E continuam sendo artigos. Veja este exemplo. Na casa do médico das crianças, apareceram uns gatos. Note que, neste exemplo, o único substantivo indefinido é gatos. A casa é a do médico, e o médico é o das crianças. As palavras casa, médico e crianças foram modificadas pelo artigo definido. Gatos, por sua vez, foram modificados pela indefinição. Agora, vamos ver como os numerais modificam o substantivo. Numeral é a palavra que qualifica os seres em termos de quantidade. Podem ser cardinais quando indicam a quantidade exata de seres. Um médico simpático me atendeu nesta manhã. Vi duas crianças fofinhas brincando no parque. Podem ser ordinais quando indicam a ordem dos seres em determinada série. Moro na primeira casa da rua. Já é o quinto gato que aparece na minha porta neste mês. Os numerais também podem ser multiplicativos, quando indicam um aumento proporcional de quantidade. Dupla gestação, tripla vitória, entende? E eles também podem ser fracionários, quando o que indicam é a diminuição proporcional da quantidade. Meia xícara de café, um quarto de hora. Deu para ver que os numerais modificam o substantivo, certo? Eles ajudam a esclarecer a mensagem que se pretende transmitir. Quem brincava no parque eram duas crianças. Minha casa é a primeira. Se eu peço só meia xícara de café, é porque eu não quero tomar uma xícara inteira. E se a vitória é tripla, dá vontade de comemorá-la ainda com mais alegria. Bom, finalmente, chegamos ao pronome, aquela palavra que substitui ou se refere ao nome e que, ao acompanhá-lo, acaba por modificá-lo. Vamos lá. O café estava bem quente. Ele quase me queimou. Este pronome substitui o nome café, certo? Agora, olha este aqui. O café que pedi estava quente a ponto de quase me queimar. Este pronome faz referência ao nome. E esse aqui? Este café quase me queima. Este pronome aqui qualifica ou modifica o café. Não foi qualquer café que quase me queimou, mas este café. Veja outros exemplos de como um pronome pode modificar o substantivo. Minha casa é a branca. Seu gato não parou de miar esta noite. Aquele médico que você me indicou é simpático. Essa criança é tão fofinha. Bom, acho que com isso deu para entender que um substantivo ou um nome pode ser modificado e determinado pelos adjetivos, artigos, numerais e pronomes e que entender e saber usar essa informação é super importante para a gente ler, escrever e interpretar a língua portuguesa. E, antes de terminar, quero lembrar o que vimos. Pense na palavra aula. Ela pode ser modificada? Claro! Veja, aula importante, ótima aula, uma aula, a aula, primeira aula, aula dupla, esta aula, minha aula, eu posso modificar a aula por meio de adjetivos, artigos, numerais, pronomes, enfim. A gente consegue modificar e determinar um substantivo utilizando destas outras classes gramaticais. Espero que você tenha curtido essa aula. E a gente se encontra por aí. Até mais!